Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai falar desse verão 2019 que chegou no COVID, agora chegou assim oficialmente né, lá em Olá verão, tudo bom? E assim, né, eu sempre faço um vídeo de dicas, vocês sabem, eu tenho que vídeo de dicas de inverno, de outono. E esse também vai ser um vídeo de dicas, porém, esse vídeo vai ficar pra eternidade. Então assim, vamos falar um pouco sobre essa escolha de cores, essas tendências do verão aí, né, então... Um pouco suspeito, então a gente vai falar sobre elas hoje. Vamos começar, né, pela atualização. E de novo, número 34 em RPG, que isso não faz sentido ainda, né? Covid, como assim, RPG? Enfim. Pensem comigo, olha esse ícone. A gente vê o quê? Azul, logo de cara no fundo. Gente, verão. Olha só, pesquisa verão no Google. Agora me fala, que cores você enxerga? Você enxerga cores quentes e as cores frias que aparecem, no caso, é o azul... Do céu e do mar, porém com o sol, né? Então, assim, se eles quiseram trazer esse azul do céu e do mar, tinha que ser um turquesa. Não sou especialista, tá, gente? Não sou nada. Eu tô, assim, avaliando, né? Coisas que a gente conhece como padrão verão, estereótipos, essas coisas. E essa roupa dourada gola até aqui, gente. Como assim, gente? Verão? Verão não é regata e... Não, tudo bem, né? Eu tô com costura, a gente tá viajando aqui. Mas de qualquer jeito, verão, né? Não... Meio estranho, mas tudo bem. Deixe-se afundar em um sonho de uma noite de verão, um COVID fashion. Aí você pensa, ah, tá, tudo bem. O foco deles é noite de verão. Novamente a gente vem aqui no Google e pesquisa noite de verão. E a gente vê essas imagens, assim, bem pesadas, bem escuras, com um azul escuro. Uma fogueira, entendeu? Ainda tem tons quentes no meio. Vamos abrir agora e vamos ver a tela inicial, né? A tela de carregamento do COVID. Olha isso, gente. A noite ali atrás, vagalumes. Eu não tô entendendo direito se, se cabe Não vou dizer que eu gostei, porque, assim, a do meio, a modelo do meio loira, tá linda, maravilhosa. Agora os dois lados zoaram nela, gente, não é possível. Enfim, né, até mudou o fundinho aqui, ó... Só que isso, gente, só de olhar tá me dando um friozinho, entendeu? Tipo, essa coisa, assim, tá bem místico, tá bem onírico, de fato. Mas isso não remete nem um pouco ao verão. Gente, floresta é úmida, gelada. Mesmo no verão, floresta vai tá fria. Vocês, vocês já devem ter visto em algum lugar, sei lá. Também não vi isso aqui falando pra vocês agora. Aí tá... Ótimo que eu abri esse resultado aqui sem querer. Primeiro desafio daquela coisa de dual estação, lá, duas sessões duas é esse daqui, né? Esse foi o primeiro desafio. Esse aqui faz sentido, entendeu? Ó, Flamingo ali, a praia, sol, maiô, etc. Maravilhoso, perfeito, né? Isso fez super sentido quando eu vi. Porém, deixa eu ver se eu consigo achar que o primeiro dele... Do dia que virou verão. Aqui, esse dele que eu estava procurando. Quando eu vi isso, olha o tanto de cor fria que tem nesse negócio. Você não sabe o que é cor fria? Vou deixar aí, ó. Tá vendo esse ciclo? Círculo, ciclo. Cores frias e cores quentes. Vocês estão vendo, né? Tem muito mais tom de azul ali do que tom de verde, do que amarelo, do que... Vermelho, enfim Muito estranho, tem até um roxão na borda E roxo, gente, é cor fria, entendeu? aí aqui, okay, né? Eu fiquei assim Verão? Bom dia, né? Eu pensei, não, né gente? Vamos vamo ver notícias de moda Vamos ver o que eles estão querendo trazer com esse verão Vai que eu tô falando besteira aqui Aí a mesma coisa, entre no sonho de uma noite de verão E a foto é inteira Sério, o único tom quente que tem aqui É esse verde-limão Amarelo pra fazer o vagalume Pastel, não, uh, foca nessa parte, pastéis avermelhados, silhuetas esvoaçantes e estampas sonhadoras dão o um tom nessa estação. Então, aí, o que que tem aqui, né, eles fizeram dois pacotes de moda, fizeram dois dessa vez, não um, o que que nós temos? Cores claras, tem um lilás ali, estampas, tem um neon na bolsa ali em cima, e coisas normais, assim, que eu não uso. nossa, gente, eu não ia gastar nunca reais num pacote desse, né? Por favor. Pacote premium, pacote essencial. Também tem umas coisas meio feias, gente. Aí eu fiquei, eu fiquei assim, um pouco chocada, né? Com, com essas cores, com essas coisas. Então eu fui pesquisar pra falar assim... Porque, gente, vai que eu tô sendo ignorante, vai que eu não sei nada, vai que as tendências de verão de 2019 são cores mais frias. Eu não sei, então eu fui pesquisar. Pesquisando, eu achei algumas tendências, assim, que mais aparecem. E nenhuma delas inclui cor fria. Mentira. Uma cor que eu vi que parece que, tá, que vai ficar na moda foi a cor lilás. Que é uma cor fria, né? Como vocês podem ver, de novo aqui nesse ciclo. Porém, tem muitas outras coisas que vão entrar na moda. Como franjas, que dá pra ver na imagem de carregamento do COVID. Essa eu não esperava. <risos> Shorts de... Quem anda de bicicleta, no caso é bike shorts, né? Que é esse shorts aí para quem faz... Pra quem anda de bicicleta, isso tava escrito que vai entrar na moda. E muitas estampas, como estampas de animais e esse mix de estampas. Isso a gente já tá vendo no Covid. Teve alguns desafios mesmo que falaram de mix de estampas, de estampa animal. Então, esse fez sentido, né? Dentro do Covid que eu tô falando. Tô fazendo toda essa comparação do mundo real com o Covid. Já que eles sempre falam do mundo real, né? E uma das tendências que me deixou um pouco chocada, que não apareceu nada no Covid, foi o neon. Tão falando muito do... de cores neons, assim, um pouquinho, que nem naquela bolsa que a gente viu. Senão a gente vai vir aqui, vai clicar entrar num desafio qualquer, no daily de preferência, né? E vamos procurar por essas tendências que a gente tá falando de 2019. Então, primeiro, eu sei que eu vi uma blusa que eu ganhei, que é essa aqui, ó, verde-limão. Então, essa faz sentido estar aqui, essa que eu falei, nossa, então, beleza. Talvez só a chamada do COVID pro COVID seja sonho de verão, mas as roupas não vão combinar com o sonho de verão. Então, nós temos as roupas estão, assim, normais, né, por aqui, fazem sentido, mas nenhuma dessas roupas batem com... A pegada do COVID, o que não faz muito sentido. Porque você tem que pegar uma coisa meio que derivada dessas tendências pra fazer um sentido, né? Assim, ah, verão, sonho de uma noite de verão. Aí você vai construir um look e não tem peças que tenham a ver com esse tema. E como que você vai fazer isso? Vamos vir aqui pros shorts, né? Vamos ver os shorts, ó... Esse aqui é um dos shorts que eu falei pra vocês, no né? bermuda, né? Olha esse daqui. Então, aqui, os shorts estão fazendo sentido. As coisas que estão aparecendo aqui de verão de 2019 fazem super sentido, assim. Nossa, gente, meu Deus, é tendência mesmo, a vida real, como sempre foi. Porém, essa ideia esse tema. Sonhos de uma noite de verão. Por que, Covid? Por que, que você escolheu isso? Na primavera, vocês lembram? Era tudo colorido e fazia super sentido com as roupas que estavam no catálogo. E agora não fazem. Falei muito aqui já dessa treta toda aí de, de cor, de tudo. Então agora a gente vai pras dicas... Não gaste todos os seus 1.200 que você recebeu para usar nesse verão. Não gasta logo de cara. Deixa ele lá rendendo para você poder usar toda a estação. Porque se você tá sem dinheiro, isso daí é muito dinheiro para você receber. Então não saia gastando com coisas caras. Como essa série de... 8 desafios, não deixe de usar todos os seus bônus de looks novos, por favor, use seus bônus, vai lá e clica mesmo, mete o dedão ou escolhe aquela bolsa que é 18 mil, você nunca vai usar na sua vida e daí... Usa como bônus. Gaste todos os seus bônus altos. Pode guardar, os são menores. Se você quiser, não guardar. Mas eles vão ficar lá para os flashbacks se vão vir. Porém, tente usar todos os bônus que você pode usar. Gasta tudo de primavera, gasta tudo lá. Os VIPs agora já mudou, mas eu sempre falo para vocês gastarem nos VIPs também. Vai lá e gasta nos seus VIPs. E, gente, como eu falei, tá muito estranha essa coisa de noite de verão e a. E verão normal, ou seja, prestem atenção nas peças COVID Collection, que elas vão fazer sentido com o tema sonhos de uma noite de verão. As peças normais não, então se você achar alguma coisa mais tão frio e se você tem dinheiro, se você tem dinheiro apenas, eu acho legal você dar uma investida nisso. Eu mesma vou investir, vou comprar essas peças mais frias, porque a gente pode usar em desafios especiais do COVID. E foi isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa crítica aí que eu fiz, né? Não, na verdade, só tô mostrando os fatos. Então não esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo, compartilhar com a sua casa de moda. E espero que vocês tenham um bom verão no Covid. Tchau!